Olá, sou Silvia Borelli, antropóloga da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E junto com Pablo Vomaro, Emelina Vazquez da Argentina e Maria Isabel Domingues de Cuba, estamos propondo uma formação, um diplomado claxo, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, intitulado Juventudes, Desigualdades, Cultura e Política. Fazemos parte, assim como vários dos docentes que estão conosco, da Rede de Pós-Graduação em Infâncias e Juventudes, a Rede INJU e do Grupo de Trabalho Claxo Infâncias e Juventudes. Nossa proposta está articulada em cinco eixos orientadores. O primeiro deles, compreender a situação das juventudes na América Latina e no Caribe, tomando por base perspectivas teóricas e epistemologias críticas e os contextos nos quais seus significados são disputados. O segundo, socializar abordagens teórico-conceituais para a análise das desigualdades e das violências fundamentadas em uma perspectiva geracional. Terceiro, contribuir para a construção de uma perspectiva crítica das narrativas hegemônicas e midiáticas sobre as juventudes, ancorada nas epistemologias da descolonização e do reconhecimento das práticas, vozes e experiências juvenis. O quarto, Colaborar para a compreensão das transformações nas formas de participação, ativismo, ação coletiva e produções estética, cultural e comunicacional de jovens numa perspectiva social e histórica. E, finalmente, promover a reflexão sobre o papel do Estado e a implementação de políticas públicas, assim como ampliar o vínculo entre o conhecimento e a política no campo das juventudes. Consideramos não ser necessário um conhecimento prévio para sua participação e que nossa proposta possa ser um primeiro contato com o tema e com as abordagens que serão apresentadas. Esperamos que se interessem e que estejam conosco. Maiores detalhes pode ser encontrados no site da Claxo como professores, divisão de aulas, grade horária e a proposta completa. Muito obrigada e esperamos por você.